Você que está aí no caminho do autoconhecimento Talvez já tenha ouvido a seguinte frase A mente mente Pois é, eu também já ouvi essa frase muitas vezes Mas eu gosto de fuçar e de ver a origem das palavras Então eu fui ver Origem etimológica da palavra mente Vem do latim mens Ok Daí eu fui ver origem etimológica da palavra mentira ah, vem do latim, mens tem a mesma origem e o que é mentira? o significado da palavra mentira é distorção da realidade bingo o que é que a mente faz se não distorcer a realidade o tempo todo? você vai me perguntar como assim a mente distorce a realidade? Ah, eu tenho aquele exemplo clássico a pessoa passou por você e não disse bom dia. O que foi que aconteceu? Qual é a realidade? A pessoa passou e não disse bom dia. Mas o que a mente faz? A mente interpreta e distorce essa realidade e cria toda uma história em cima disso. A pessoa não gosta de mim, me ofendeu, me desrespeitou, faz de conta que eu não existo e por aí vai. Mas na verdade, simplesmente, a pessoa passou e não deu bom dia. Hum, a mente mente, porque a mente distorce a realidade. E se a mente, com quem a gente está lidando o dia inteiro, mente para nós o dia inteiro, onde é que a gente vai encontrar a verdade? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito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 é a nossa parte mais antiga antes do, ser, antes do ser humano ser ser humano, ele já teve corpo então se a gente evoluiu de algum lugar, a gente evoluiu de uma coisa física dizem, né, o pessoal da, da, do evolucionismo, aí de Darwin, diz assim que a gente primeiro foi um animal e daí a gente evoluiu para um ser humano então, é fato, se é assim, que a gente primeiro teve um corpo e depois começou a pensar, não é? Eu acredito nisso, que o nosso corpo é uma estrutura muito mais antiga e muito mais sábia do que a mente, que é muito mais nova no, no nosso desenvolvimento, enquanto ser humano. No entanto, a mente, que é mais nova, é como um adolescente, assim, e o adolescente fala alto e acredita que sabe das coisas. Não, a gente só sabe quando é bem velho e quando viveu bastante, não é? Então, quem é bem velho e já viveu bastante em nós é o nosso corpo. Mas como eu disse, a mente grita com a gente o dia inteiro, o corpo não, o corpo sussurra. Como a gente faz para ouvir o corpo, então? Corpo, que é essa nossa parte que jamais mente para você. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar exemplos meus. Eu realmente sei quando um alimento não me faz bem. A gente sabe. Só que, como eu disse, o corpo sussurra. Então, eu vou dar um exemplo meu, né? O meu corpo não gosta de bolo de banana. É, meu corpo não gosta de bolo de banana. Ponto final. Mas o meu paladar adora E a minha mente e minhas emoções gostam também Então, quando alguém me oferece um bolo de banana Como outro dia, uma pessoa estava comendo bolo de banana com sorvete Nossa! Então a mente, as emoções vão assim Bolo de banana com sorvete! Mas eu percebi meu corpo Que assim que eu peguei uma colherada para experimentar eu senti, bem sutilmente, o meu corpo sussurrando para mim, dizendo assim Não Tem outra coisa que meu corpo não gosta Que são aqueles salgadinhos que a gente come em restaurante mexicano Que molha assim no, no molho de pimenta e come Meu corpo detesta aquilo Mas sabe o que eu percebo? Eu vou num restaurante mexicano e a minha mente grita ah, Chips! Com salsa apimentada? Ah! Eu quero! Enquanto meu corpo diz Bem baixinho Pois é, o seu corpo sabe tudo E eu não estou falando apenas de comida não De tudo O seu corpo sabe quando precisa descansar E quando precisa se mover O seu corpo sabe quando precisa beber água O seu corpo sabe exatamente que alimento que faz bem para ele e que é alimento que não faz bem O seu corpo sabe que você não precisa comer tanto Você pode comer muito menos Mas como a gente faz para ouvir? É tão difícil escutar esse corpo que sussurra para gente Como a gente faz é silenciando esse adolescente aqui em cima A mente que mente, o cabeção que fica interpretando a realidade o tempo todo Dizendo para você que você precisa de coisas que não precisa Dizendo para você comer mais Dizendo para você dormir menos, ficar acordado até tarde Dizendo para você, ah, agora não, eu não preciso daquele copo d'água agora Daqui a pouco eu pego, vou tomar um café Uma Coca-Cola Preste atenção Como a gente faz para deixar de ouvir tudo isso e ouvir aquele que sussurra? Como tudo na vida, né? É um treino Então, o treino que eu deixo aqui para você como dica é Silencia a tua mente Ai, Kátia, mas isso é tão difícil Na verdade, esse silenciar é quase impossível Porque a mente vai gritar com você o dia inteiro Mas você pode voltar para o seu corpo E prestar atenção nele através dos seus sentidos É, dos sentidos físicos tem um sentido muito especial, que é o sentido do tato Eu adoro roupas fofinhas assim e confortáveis Porque eu uso o sentido do tato para voltar para o meu corpo Desse jeito Algumas vezes no dia, eu uso assim uma roupa fofinha Eu simplesmente paro e sinto E quando eu sinto, preste atenção A minha mente silencia Talvez ela esteja gritando, mas é em outro lugar Porque eu fui totalmente para o meu corpo E às vezes, quando eu quero comer alguma coisa Estou em sintonia com esse corpo Eu trago a comida pertinho E não faço nada Eu só espero Espero o corpo E não as emoções dizerem se quer ou não aquilo E quando eu estou comendo Comendo devagar prestando atenção no sabor daquele alimento chegando, tem uma hora que o corpo diz assim suficiente e é muito lindo então o que eu tenho para te dizer aqui é isso a tua mente mente mas o teu corpo vai sempre te dizer a verdade até para outras coisas até por exemplo se, você, se é bom para você ir a tal lugar ou não Comprar alguma coisa ou não, tomar uma decisão. Bastante tempo atrás eu fiz um vídeo que dizia assim, põe a mão no teu coração e pense naquilo que você deseja, naquilo que você quer fazer. E se o seu corpo for para frente, quer dizer sim. E se o seu corpo for para trás, quer dizer não. Tem esse vídeo aqui no canal, bem antigo. Então, eu te, eu te deixo essa dica. Volta para o seu corpo e escute os sussurros de verdade que ele tem para te dar Se você gostou desse vídeo aqui, deixe o gostei para mim, ok? Assim o YouTube entende que é desse tipo de vídeo que você gosta Assine o canal Ser Felicidade e acione o sininho de notificação Ajude a gente a aumentar aqui o número de assinantes do canal E se você gosta e se esse tipo de assunto é bom para você Compartilhe também com quem você ama um beijo.